Oi, tudo bem? Vou responder algumas perguntas agora do nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito e não conhece, digita lá, Dr. Diogo Pedroso. A gente tem um canal que eu posto os vídeos, a gente faz comentários sobre algum procedimento da cirurgia plástica e mais, a gente responde sua dúvida, a gente responde suas perguntas sobre qualquer tema dentro da cirurgia plástica. Então eu vou aqui responder a pergunta da Rayane Rocha. Ela fez um comentário lá na, no nosso vídeo de abdominoplastia e o interesse dela é que a gente fale um pouquinho também sobre o lift de coxa. Então vou aproveitar a oportunidade e falar sobre isso. O que que vem a ser o lift de coxa? O termo lift significa elevação significa suspender, então é muito comum esse tipo de cirurgia naqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, perderam muito peso e ficaram com muita flacidez. Então esse lift de coxa na maioria das vezes ela é feito na parte medial da coxa, na parte interna da coxa, ali é que fica aquele excesso de pele, fica uma coxa batendo na outra, muitas vezes pode dar assadura nessa região, então a gente faz uma cicatriz naquela região que essas cicatrizes elas são variadas, se, a depender da quantidade de pele a ser retirada. Então se você tem uma quantidade de pele menor, às vezes vai ser uma cicatriz só na virilha, na parte aqui interna mesmo, na junção perto da, da região da vagina, você faz a cicatriz ali e tira esse excesso de pele se você tem sobra de pele só na parte superior da coxa. Se esse excesso de pele ele se estende, vai até mais embaixo, Muitas vezes a gente associa essa cicatriz na virilha, mas a gente faz uma cicatriz descendo na parte interna da coxa também. Então as técnicas elas são variáveis e na maioria dos casos a gente associa a lipoaspiração, porque você tem uma lipodistrofia, um acúmulo de gordura naquela região. Então além do excesso de pele, você tem ainda excesso de gordura, então a gente associa a lipoaspiração com essa retirada de pele que vai depender, como eu disse, dessa variação, dessa quantidade excedente de gordura ou de pele que você tem na região. Então depois, caso você tenha interesse, eu vou fazer um vídeo específico mostrando essas cicatrizes, mostrando é, as possibilidades de cirurgia. Tem um cirurgião que publica muito a respeito disso que ele propôs até uma cicatriz na parte anterior da coxa, que eu não gosto muito porque fica uma cicatriz muito visível. Então você consegue retirar mais pele, mas fica uma cicatriz muito aparente. Então a nossa preferência é fazer a cicatriz na virilha e na parte interna da coxa para ter uma cicatriz mais camuflada. Mas depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre o tema. Muito obrigado pela pergunta e se não esclareceu, se ficou alguma dúvida, mande para a gente que eu vai ter o prazer de fazer esse vídeo sobre lift de coxa. Muito obrigado. Vamos lá, respondendo mais uma pergunta aqui do nosso canal do YouTube, eu vou responder agora a pergunta da Vanessa. Doutor Diogo, tenho que emagrecer para fazer abdominoplastia? Depende. Se você com excesso de peso, isso tem uma, uma variedade. Por, só para você ter um exemplo aqui: a gente tem graduações desse excesso de peso, que são elas: sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, obesidade mórbida. Então depende desse excesso de peso. Se você está com um pouquinho é, com sobrepeso e tem mais gordura na parte do subcutâneo, debaixo da pele, não tem muita gordura lá na parte visceral, que é no fígado, nos seus órgãos internos, então provavelmente só a lipoaspiração já vai resolver o seu problema. Então a gente faz a abdominoplastia, retira o excesso de pele e faz a lipoaspiração para ter um contorno melhor do abdômen. Agora vamos dar um outro exemplo, outro extremo. Se você tem obesidade mórbida, provavelmente você não é candidato a fazer a abdominoplastia. Por quê? Porque a gente vai tirar aquele excesso de pele ali, mas vai ter muita gordura ainda sobre o abdômen, vai ter muita gordura visceral e o seu resultado do ponto de vista de contorno corporal não vai ser o melhor. A não ser que você tenha aquele abdômen avental que eu já tive pacientes assim que tinha tanto excesso de gordura que caía e até perto do joelho dela de tanto excesso de pele que ela tinha que prejudicava ela caminhar prejudicava ela fazer a higiene tinha muita assadura então o objetivo da cirurgia é até um termo meio que eu não gosto muito de falar que é a abdominoplastia higiênica então a gente fez só uma higiene de pele ali tirou aquele excesso para ela ter um conforto melhor mas a parte estética foi deixado um pouquinho de lado, porque esse não era o um objetivo. A gente não queria, não conseguiria dar cintura, não conseguiria deixar um abdômen mais plano pelo excesso de gordura visceral também que ela tinha pela obesidade. Então em alguns casos tem pacientes até que chegam no meu consultório e já tá lutando contra o peso, já tem diabetes, pressão alta, que eu encaminho esses pacientes para fazer a cirurgia bariátrica para depois voltar para mim. Então, se você precisa perder peso ou não, vai depender do excesso de peso que você tem. Um excesso de peso leve, possivelmente, não, não é necessário. A gente só retira fazendo essa lipoaspiração, melhorando o contorno. Mas um grau maior, às vezes, é importante sim perder peso para perder essa gordura visceral e a gente ter um resultado mais adequado que você realmente espera. Tá bom? Muito obrigado! Outra pergunta aqui, da Vilna Cardoso. É preciso tomar medicação antes, antitrombose, antes do dia do procedimento? Então vamos lá, viu? A gente tem até um vídeo falando sobre isso, sobre profilaxia, antitrombose, é, que deve ser indicada nos pacientes que vão fazer lipoaspiração ou abdominoplastia. Isso depende do fator de risco. Então se é um paciente e tem uns critérios para avaliar isso, que foi Caprine que... Que foi o primeiro a, a fazer uma publicação disso numa cirurgia a respeito de cirurgia torácica. Ele colocou alguns critérios ali e a gente segue esses critérios até hoje critérios chamados critérios de Caprini para dizer a indicação de profilaxia. Ela vai desde profilaxia mecânica, que é o uso de meia, o estímulo à deambulação, andar precocemente. É, com pressão intermitente, tem uma botinha que a gente coloca no centro cirúrgico que ela vai fazendo uma pressão aperta e esvazia aperta e esvazia, que é como você, se você estivesse caminhando para evitar de ficar o um sangue parado nas suas pernas durante a cirurgia, então a gente tem essas medidas mecânicas e a profilaxia química, que é o que você me perguntou aqui, medicação antitrombose anti então a profilaxia química, que é a profilaxia medicamentosa, ela é Indicada naqueles pacientes que têm um risco moderado de ter trombo no pós-operatório. Então, vai depender desses critérios. Naqueles pacientes que têm um risco aumentado, aí a gente tem que avaliar até se se é indicada fazer a cirurgia, porque se ela tem um risco muito alto, mas é, mesmo assim sendo indicado, é possível fazer a profilaxia já começando no período pré-operatório. A melhor pessoa para identificar e, e dar essas diretrizes para a gente é o cirurgião vascular ou o próprio pneumologista também que lida com essa área e esse caso tenha trombose, embolia pulmonar, então eles são muito hábeis e conhecedores dessa, é, dessa área. Mas a gente entende também sobre isso, a gente indica as profilaxias e se a gente tem alguma dúvida, a gente manda para o hematologista, para o cirurgião vascular ou até o pneumologista, como eu citei aqui. No seu caso, você não me deu essas informações, então eu não sei. A profilaxia pré-operatória é só indicada nos pacientes de alto risco. Naqueles com risco mesmo moderado, a gente indica a profilaxia, me... indica a profilaxia mecânica, que é o que são com as meias, e a profilaxia química com a medicação e o clexane, que pode variar de 7 dias no pós-operatório até 30 dias também de profilaxia. O que é profilaxia? É dar uma medicação para evitar que você tenha trombose. Se ficou identificado já que você já tem trombose no pré-operatório, você não é candidato a fazer a cirurgia até resolver aquele trombo. Ou se você tem esse risco aumentado e no pós-operatório você teve sinais de trombose, essa profilaxia pode ser estendida de 3 a 6 meses, que já não é mais profilaxia, desculpa, é o tratamento daquele trombo que você apresentou no pós-operatório. Então, resumindo aqui... A indicação pré-operatória da medicação antes do procedimento é naqueles pacientes que têm um risco aumentado. Se você é um risco baixo ou moderado, na maioria das vezes a indicação é de fazer essa profilaxia pós procedimento e estender ela de 10 a até 30 dias a depender de cada paciente desses fatores de risco. Se ele tem uma trombofilia, uma propensão a ter trombose, se ele já teve trombose prévia, então todos esses são critérios analisados por esse score de Caprini, tá jóia? Qualquer dúvida pode ser melhor respondida no consultório ou você manda seus critérios aí que depois até numa mensagem pessoal a gente pode te dar mais orientações. Muito obrigado! É, tem outras perguntas aqui de pacientes que são de fora e pergunta se, se eu atendo fora de outras que são aqui de Goiânia também, bem próximo aqui de Brasília, que perguntam. Então, respondendo a Jane aí, a Sueli Reis, eu atendo só em Brasília e só opero aqui. Porque isso é conduta pessoal minha. Eu gosto de estar muito próximo do meu paciente. Então, não me veria, por exemplo, operando em Goiânia e vindo para aqui, deixando outro cuidar ou tendo esse cuidado de... É, a não ser que seja uma pessoa, isso é possível sim, tem colegas que fazem isso com segurança, mas eles têm uma equipe ali, tem um colega de confiança lá, eu sou muito detalhista ali, então eu prefiro eu mesmo estar tá acompanhando, estar tá de perto estar tá vendo esse paciente, então a minha preferência é operar só em Brasília e ter é, estar mais próximo de você nesse cuidado pós-operatório, então se você é de fora, é possível vir aqui e operar aqui, e quanto tempo eu devo ficar em Brasília para fazer uma Cirurgia dessa. Então vai depender da cirurgia, do seu pós-operatório. Então, isso varia de uma semana a quatro semanas, um mês ali. É um tempo médio aí para o paciente estar tá próximo da gente. Como eu disse, depende da cirurgia. Vamos dar um exemplo aqui: a abdominoplastia com lipiscultura. O ideal é que esse paciente ficasse pelo menos três semanas aqui em Brasília para eu estar mais próximo, porque eu já retirei todos os pontos, aquele período crítico, como a gente citou na pergunta anterior sobre trombose. A gente já tem redução desses riscos, então depois desse período a gente já liberaria o paciente para ter uma consulta mais espaçada, de 30 em 30 dias, um acompanhamento mais distante, vamos dizer assim. Mas nas primeiras três semanas era bem importante esse paciente estar próximo da gente, tá bom? mais uma. Respondendo mais uma pergunta aqui agora é da Ana Alves. Doutor, por que você não queria que a sua esposa é, não fizesse a cirurgia? Então é porque eu comentei no vídeo sobre a abdominoplastia que eu não queria que a minha esposa fizesse a abdominoplastia e fiquei meio que enrolando ela e ainda continuo enrolando. Então, dois motivos principais. O primeiro é que ela não tinha indicação clara, então ela não tinha tanto excesso de pele, assim como ainda continua não tendo. Então, ela tem uma cicatrização ruim. Eu vejo pelo histórico familiar, a mãe dela cicatrizou mal, ela já fez algumas retiradas de pequenas lesões, já fez outras cirurgias e cicatrizou mal. Então, eu achei que o custo-benefício não valeria a pena. Ela fazia eu retirar, um pouco de excesso de pele que ela tinha, que não era muito, e ganhar uma cicatriz inestética, uma cicatriz que ia ficar grossa, então achei que não valeria a pena. Mas depois de tanto tempo passado, já ficou um pouco mais fácil e tem incomodado mais ela. E aí eu tô nessa fase agora. Vamos fortalecer essa musculatura para quando eu amarrar, ter um músculo mais firme. Porque do contrário, você faz a aplicatura do reto abdominal, que faz parte da abdominoplastia, e ainda fica com um discreto abalamentozinho, porque é uma diástase muito grande, é um músculo muito fraco. Então fazer lipoaspiração nesse abdômen, ainda descolar muito para tentar amarrar mais esse músculo, aumenta tem um risco aumentado ali de fazer essa lipoaspiração. Então eu estou preparando ela para ela ter um resultado melhor. E às vezes isso não é possível. Determinados pacientes que chegam para a gente, a gente orienta, coloca alguns pontos. ó Vamos fazer a cirurgia, mas o resultado vai ficar um pouco limitado nesse ponto ou naquele. Então só na consulta, na avaliação inicial que a gente vai colocar esses prós e contras e a decisão final sempre é do paciente. Mas como é minha esposa, aí fica mais fácil de eu decidir junto com ela. Não, o melhor para você é isso, vamos segurar um pouco. Então na verdade eu enrolei ela um pouquinho pensando no ótimo, no resultado melhor possível. Mas isso é variável, vai depender de cada paciente e a gente sempre coloca essas cartas na mesa e no caso a decisão final é sua, sempre sendo orientado do que seria melhor para você.